Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal da Heroic Journeys. Essa é a nossa primeira transmissão oficial, na nossa primeira atividade, que esse canal está reproduzindo no dia de hoje. Essa atividade é uma aula inaugural do curso de Machine Learning, Matemática e Ética. né? E hoje a gente vai estar abordando alguns temas né, é, que são conduzidos durante todo o percurso desse curso. Então, a gente agradece a presença de todas as pessoas. Eu sou o Luiz, né? Eu vou estar também junto com a Larissa, a Ana e a Luciana durante todo o período dessa jornada de aprendizagem, para todas as pessoas que estão inscritas nesse curso. É, o Heroic Journeys ele é um projeto que tem como objetivo desenvolver jornadas heroicas. E a primeira jornada que a gente desenvolveu é a Heroines Learning Journey. A Heroines Learn Journey ela é uma jornada focada para aumentar a participação de jovens, principalmente de jovens mulheres, nas áreas de tecnologias e nas áreas de STEM, né? ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E essa aplicação que a gente está fazendo nesse curso né? de Machine Learning, matemática e ética é, é a sua primeira aplicação, e a gente, então, vai dar início a esse bate-papo, né, digamos assim, de uma maneira até um pouco mais informal, com todas essas pessoas que estão inscritas nos cursos. Então, é, eu convido inicialmente a Larissa para poder estar tá se apresentando um pouquinho para a gente, né, comentando sobre o papel que ela está desenvolvendo durante essas atividades e também fazer uma breve apresentação. É, lembramos que Toda e qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, que ela pode deixar essa pergunta é, escrita aí nos comentários aí do YouTube que a gente vai estar respondendo aqui no decorrer da transmissão. É isso. Larissa, com você. Tá. Tu consegue me ouvir? <risos> A pergunta de sempre, né? É, perfeito. Bem, olá, pessoal. Eu sou a Larissa. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre mim ao longo dessa apresentação. É, Luiz, não esquece de botar a apresentação aí, por favor, na tela. É, mas eu acho que é importante a gente começar, talvez, entendendo o porquê que a gente está aqui. Né? O Luiz já deu um excelente contexto né, do que é o Heroic's Journey, né, o que é a jornada da heroína e a jornada da heroína aprendiz. Mas eu acho que quando a gente mostra números, a realidade ela bate na porta, né? Então, acho que esse dado é um dos dados que existem, né, mas ele é expressivo, que é a participação feminina no mercado de trabalho em STEM, né, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E isso minha é uma apresentação, Luiz. Aí. Pronto, obrigada. É, pequenos ah. problemas técnicos, acontece, perfeito, assim está ótimo. É que é na área de STEM, perdão, de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, né? E é 31%. Esse é um número expressivo porque, especialmente no Brasil, esse dado reflete a, a realidade do Brasil, né? Mas no mundo a gente não vê nada de diferente, infelizmente. Né? No Brasil a gente tem diversas é, empresas de tecnologia, empresas do ramo da engenharia, a presença feminina na academia, em pesquisa científica. E quando a gente para para pensar que são muitas iniciativas e que só 31% das pessoas que estão trabalhando nisso são mulheres, a gente começa a entender que tem um problema, né? E trazendo até um relato pessoal, assim, eu estudo ciência da computação na Universidade, na Federal do Rio de Janeiro, né? No UFRJ, e, por exemplo, no meu período de 50 vagas, só seis né, meninas e mulheres, jovens e mulheres entraram. E isso depois foi se perpetuando. Então, em 2017, por exemplo, teve um semestre que não entrou nenhuma mulher. né? E aí a gente foi um momento que na minha, na minha faculdade, na minha formação, eu dei um passo atrás e falei, tem algo muito esquisito, tem algo que realmente não está funcionando, né? o que está acontecendo? Então, a jornada do aprendizado da heroína, ela vem com esse objetivo, da gente tentar, às vezes, entender por que, que nesse processo de aprendizado, as mulheres é, processo de aprendizado nas áreas de STEM, é, o que está que acontecendo? Por que, que mulheres não estão se interessando, às vezes, ou por que, que no meio do caminho é, existem né, jovens mulheres que estão desistindo? Pois bem, então a gente chega, calma, perdão, é, e acho que só para trazer um contraponto, né Eu imagino que a, a, algumas pessoas do público já saibam, mas a, a computação, né, a área de ciência, muitas vezes foi construída com uma base feminina, então, por exemplo, a gente tem a primeira fotinho ali, né, a Ada Lovelace, que é considerada a primeira pessoa programadora, né? a primeira pessoa que de fato conseguiu construir um algoritmo. Então, quando a gente para para pensar que isso foi feito por uma mulher, a gente fica assim, cara, o que está acontecendo de errado? Por que, que a gente tem estatísticas tão baixas hoje em dia? Né? E tendo isso em mente, então, a gente chega ao que o Luiz explicou no início, né? que é a jornada da heroína, é, feita em parceria com o técnico Lisboa, com a FRJ, né? com o PESC, a COP e o Laboratório do Futuro e vocês que estão aqui nos assistindo toparam esse desafio toparam junto com a gente tá nessa jornada junto com a gente né então agora falando mais da equipe né vocês viram a professora Ana aqui a Luciana e o Luiz o Yuri não pode estar presente mas é também uma pessoa da, da equipe né uh, perfeito é, mais é, mais aqui é, outras pessoas né, da equipe consultiva é a professora Alice Rangel eu né, que eu vou falar mais sobre mim, o professor Geraldo Shechel. Né? Já eu, como eu falei, sou, pra, sou aluna da ciência da computação da FRJ, eu estagio na IBM, na, na sou estagiária de pesquisa científica na IBM, e nesse meu momento da graduação em que eu percebi que tem algo errado com a questão da, diversidade, da representatividade feminina nos cursos de ciência, tecnologia e engenharia, é, eu. Decidi, junto com a professora, a professora Maria Luiza, da Ciência da Computação, fundar um projeto chamado Minervas Digitais, né, que tem com esse objetivo estudar, entender e trazer né, mulheres, incentivar mulheres na tecnologia. E isso acontece em outras universidades brasileiras também. Né? Então, na UF, por exemplo, a Federal Fluminense, né, aqui do estado do Rio também, tem o clube de Meninas, e você tem projetos assim, espalhados pelo Brasil todo. E além disso, a gente conta com as aliadas, né, que são mulheres incríveis também que estão aqui para acompanhar vocês ao longo desse processo, que é a Juliana e a Yasmin. A Juliana deve bater um papo com vocês, já já dá, dá um oi. E a Yasmin não pode estar presente, infelizmente, mas vocês vão ter a oportunidade de interagir com elas também. Perfeito. Agora que a gente apresentou um pouquinho da equipe que está por trás desse curso, né, o porquê que a gente está aqui, a gente parte para apresentar o curso. Né? Pelo menos um pouquinho, assim. vocês vão ter muito contato ao longo desses meses, mas só para introduzir e dar um passo inicial. Pois bem, vocês têm até o dia 30 de junho, né, 30 do 6, para fazer o curso. É importante dizer que você faz o curso no seu ritmo. né Então, às vezes, você pode ter uma semana que não fez nada, mas na semana seguinte já fazer vários tópicos, ou então, enfim, numa semana já fazer, enfim, cinco tópicos, na outra semana relaxar. Mas o importante é que você vai no seu ritmo e se respeitando sempre o seu tempo de aprendizado. né? Então, você também tem, por exemplo, tópicos que são muito grandes, que às vezes não vai dar para fazer em uma semana. Você vai precisar de duas a três semanas. E outros que são menores, que você faz em um dia. Então, é sempre também respeitando o seu processo, já que programação em computação não é, não é algo simples, né? é algo que você consegue aprender com certeza. E para muitos... É, como a gente viu no Discord, é o primeiro contato. Então, é sempre importante você ver. Putz, estou com dificuldade, preciso de ajuda. né? E está sempre disposto também, como se comunicando ali pelo fórum ou pelo Discord. Que é uma plataforma que a gente vai conversar já já. É, além disso, né? o Luiz comentou que, isso aqui, é, que esse projeto faz parte do Heroics Journey. né? E tem justamente a jornada de aprendizado de heroína. E o nosso curso está separado é, pelas é, pelas Stages, né? Que são os estágios da heroína. Então, Alarissa, ah, eu tenho que fazer um estágio por semana? De novo, é no seu ritmo, tá? Mas ao longo do curso vocês vão perceber o que são esses estágios e como é que eles se comunicam e por que é importante, às vezes, para trazer representatividade feminina para as áreas de STEM. Bem, para fazer o curso, é, basta acessar o MOOC, né? E começar pelo estágio 1. Eu acho que eu vou compartilhar aqui o a tela com o MOOC. Luiz, eu vou trocar aqui, tá? Fique esperto aí. Vou ter que parar de compartilhar e compartilhar a outra guia. Um minuto, gente. Bom, gente, enquanto a Larissa está arrumando os outros slides, a gente só quer comentar, Larissa, aqui, que a gente já tem alguns comentários, tá? A Karen Caetano está dizendo que está gostando muito, né? E o Bruno também está dando palmas. Então, parabéns. Está sendo bem legal, bem interessante aí a apresentação, viu? Perfeito, obrigada, gente. Agora eu não vejo mais vocês, tá? É, mas vamos lá. E eu peço perdão se, se vocês ouvirem um latido um miado. Meu, meu cachorro e meu gato estão aqui. É, pois bem, é, vocês conseguem ver, então, o... imagina que é a tela do curso, conseguem, perfeito. Uh, e aqui, como mostrando para vocês, né? Tem diferentes estágios. É, vocês, quando vocês forem começar o curso, vocês podem vir aqui, né? Estágio 1, Stage 1. Clicar no Entendendo o Mundo da Heroína. E aí, como esperar a minha internet colaborar? Que eu quero mostrar para vocês é, o que é importante, assim, especialmente da definição de idioma, que eu acho que isso faz, vai fazer bastante diferença para vocês ao longo do curso. É, e o curso, a ideia é que ele seja bem intuitivo, e se não for, por favor, falem com a gente que tem algo errado. Né? Mas, espera carregar, que vai carregar uma interface bonitona aqui. Perfeito, bem, como vocês podem ver aqui Tem uma, a bandeirinha de Portugal Que é para representar que o idioma está em português Caso vocês desejem fazer em inglês decidi vou treinar o meu inglês agora também Vocês podem clicar aqui e trocar E aí vai trocar o idioma, ele vai ter que carregar Não fui esperta é, E vai ficar em inglês, mas não, eu prefiro fazer No português, que é o que eu conheço, é o que eu estou Acostumada, perfeito, só botar a bandeirinha De Portugal aqui e aqui vocês podem ver, né? Tem o desafio, e aí você, enfim, vai lendo, vai interagindo. Aí tem o vídeo, você vai assistir o vídeo. E perfeito. Quando você concluir esse estágio, aperta no seguinte. E aí já vai para o próximo conteúdo. Né? A gente ainda está no estágio 1. Aqui em cima você sempre pode ver em qual estágio você está. Aí aqui tem a bandeirinha de novo, né? Então está em português. E vai seguindo, seguindo. Ah, e aí você vai abaixando. E aí aqui você escolhe o idioma, que vai ser o padrão. Importante dizer sobre os vídeos, só para eu não esquecer, que os vídeos eles estão em inglês, mas eles têm legenda em português. tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente. Eu espero que não dê problema. É, só para mostrar a configuração. Uh, cliquei aqui no Play, aí tem a engrenagenzinha. Você vai apertar né, em CC, em Subtitles, é e aqui você pode escolher qual tipo de legenda que você quer, se é em inglês ou em português. Perfeito? Só para não... Não confundir ninguém. E esse é o fluxo do curso. Você vai fazendo e vai apertando o seguinte. Aí fiz. Aperto o seguinte. E aí, se não me engano, aqui a gente já vai para o estágio 2. Chama a internet colaborar. Colaborou. Tá vendo? E aqui já foi para o estágio 2. Já, já vai aparecer outro conteúdo. Enfim. Então, essa é a carinha do curso. Né? Essa é a forma que ele está separado. São esses estágios da, da heroína. Mas todo o conteúdo, obviamente, de matemática, aprendizado de máquina, está ali, né, então não faça um curso simplesmente apertando o seguinte, tá, até porque eventualmente vão aparecer atividades avaliativas, que você vai precisar saber o conteúdo para responder, para conseguir garantir o certificado, né, e aí aqui vai até o estágio 12 para obter o certificado show de bola deixa eu voltar para cá perfeito Larissa, enquanto ah, você está voltando, eu... vou aproveitar para fazer um comentáriozinho também Pode breve, sobre essa questão que você já estava apresentando é legal essa questão dos estágios, porque é, alguns estágios, eles vão ser bem rápidos, bem simples, né? E alguns outros vão demandar um pouquinho mais de trabalho, né? E é importante a gente comentar sobre essa questão, né, de tentar buscar o conhecimento por conta própria, né, e tentar realmente fazer todos os desafios e às vezes em alguns momentos, como por exemplo, em uma das fases aí, que é o facing, a storming, é enfrentando uma tempestade, né? É um período aí onde vai ter muito conteúdo, muita atividade, né? Vai ter uma carga um pouco mais pesada e que vai necessitar realmente de muita superação, né? Pode ter algum momento de procrastinação, pode ter algum momento daquela, ah, estou em dúvida, será que eu estou conseguindo entender? Será que não é muita coisa? Então, assim, cada um desses estágios, ele é especialmente elaborado também para ajudar a fortalecer algum tipo de competência, né? Então, é importante saber que é, alguns estágios vão ser mais rápidos e alguns estágios vão ser maiores. Mas todos eles são import tão importantes quanto. Né? Todos eles têm o seu grau de importância, cada um dos estágios. Né? Era esse comentário. Perfeito, Luiz. Eu vou interromper aqui então, eu vou voltar para é, a apresentação. Aí, Luiz, vou precisar de novo que você fique esperto aí para botar a tela. Ah, beleza. Perfeito. Então, Luiz deu essa excelente questão, né? observação dos estágios, que eles são importantes e eles, eles existem por um motivo. Né? Então, e, e até para complementar, já para dar um gancho na, na próxima parte da apresentação, especialmente quando vocês tiverem o facing a storm, ou então em qualquer outra dificuldade que vocês apresentarem ao longo do estágio, é importante entender que vocês têm os aliados e as aliadas, os tutores e as tutoras que estão né, presentes, para conseguir esse auxílio para vocês. Né? É muito importante, isso eu digo para a experiência pessoal, né? essa questão da construção de rede que a gente tem numa carreira de tecnologia, né? numa carreira ou quando a gente está estudando tecnologia. Então, eu digo isso porque na minha faculdade, na minha formação, isso foi muito importante. Então, se vocês puderem fazer o curso e aproveitar também essa, é, essa oportunidade para entender como é que você pode montar a sua rede de apoio, qual é a sua rede de apoio, se você tem é uma rede de apoio, é muito importante. Mas, Larissa, o que é a rede de apoio? Como é que eu vou montar isso? O que está acontecendo? Deem um pequeno spoiler para o que está vindo lá para frente. É, outro aviso importante sobre o curso é só para vocês responderem os questionários. Né? No estágio 2 e no estágio 10, tem questionários que são extremamente importantes para nós que estamos né, acompanhando vocês. Então, por favor, respondam. Não simplesmente passem. Né? É, e... Também é importante dizer, não é para vocês irem lá e responderem já o estágio 2, estágio 10, antes de fazer o curso. É, vai seguindo o fluxo bonitinho, né? Começa a fazer, faz o estágio 1, um, né? Aí, chega no estágio 2, opa, vai ter um questionário. E aí, vai lá e responde. Por favor, respondo. Respondo. <risos> é, e aí, aqui, a gente quer mostrar um pouquinho do que a gente está planejando de conteúdo extra, né? E até ver se vocês que estão assistindo curtem a ideia e, obviamente, sempre contar com a ajuda de vocês, se vocês têm alguma ideia, enfim. Então, a gente está planejando né, o que a gente já conseguiu pensar para algumas aulas extras. Né? O curso ele é sobre aprendizado de máquina, é pautado na linguagem de programação Python. E para isso, a gente vê que para quem é o primeiro contato, ou até para quem já viu Python, mas faz muito tempo, ou quem tem dificuldade, uma aula de reforço em Python seria interessante. Né? Uh, outra aula que seria interessante sobre versionamento de código. Isso é legal, especialmente para quem está pensando em ter uma carreira em tecnologia, né? que é o tal do GitHub, as empresas valorizam muito. Se alguém está procurando vaga e já viu esse termo, né? ou quem está começando já viu nossa GitHub, o que, que é isso? Né? A gente pensa também em dar uma aula sobre isso, para vocês começarem a conhecer e não só versionamento de código, mas o GitHub está muito atrelado a código aberto, que é uma, uma outra parte da computação também que está crescendo bastante. Né? Além disso, uma aula de reforço sobre aprendizado de máquina, o curso é sobre aprendizado de máquina, mas a gente tem tipo, uma segunda aula, uma aula prática, né, de enfim, mão na massa, né, o hands-on, mais sobre aprendizado de máquina, para vocês saírem do curso sentindo confiante, né? E, pô, consigo fazer isso. Aulas de dúvidas, enfim, umas reticências ali, porque por vocês sugerirem também. Pô, acho que seria legal talvez uma aula sobre um tema tal, um tema tal. E a gente pode conversar, pensar, e quem sabe não fazer essa aula. Beleza? E o nosso outro... Uh, nosso outro espaço extra né, é o Discord, que é um espaço que a gente montou para justamente a gente conseguir interagir. A gente, ele, o link para o convite estava naquele primeiro e-mail que vocês receberam. É, e para que, que serve o Discord? Não sei se a galera conhece, normalmente quem joga muito conhece o Discord, mas é um outro espaço para interação. Né? Você consegue ali ter um espaço para tanto trocar mensagem né, de texto ou então conversar, um espaço de chat. E a gente tem ali um servidor como se fosse a nossa salinha que tem subsalas. Né? Então, a gente tem uma sala ali só para a galera trocar uma ideia de boas, sem se preocupar em conteúdo. A gente tem um espaço ali só para só as pessoas soltarem dúvidas né? ou então até ter um chat ali para conversar sobre essas dúvidas. A gente tem um espaço só para jogar conteúdo, por exemplo, ah, vi uma notícia que eu achei mega interessante sobre aprendizado de máquina. Eu coloco lá e aí conto com né, a interação de vocês. Ou então vocês que estão fazendo o curso viram alguma notícia interessante, jogaram lá. Né? Então, enfim, é mais para a gente trocar, né, tirar as dúvidas, ajudar vocês. E, de novo, estar tá ali, né, montar essa rede de apoio. E vocês sentirem que não estão sozinhos e sozinhas. Falar, cara, tem gente que está comigo, não está sozinha, né? o eu faço diversos cursos online e eu me sinto muito sozinha às vezes fazendo, tipo, oh, não tem ninguém para trocar uma ideia, ninguém para compartilhar esse aprendizado, para compartilhar a minha evolução. E o Discord, a gente quer que seja isso. É uma coisa extra, tá? Não precisa entrar no Discord para terminar o curso, mas é para vocês terem mais um espaço para trocar uma ideia, né? Seja com a gente da equipe que faz parte, né, o staff, ou então com outros estudantes, né? Então, por exemplo, você pode botar uma dúvida ali, e quem é staff, às vezes, não vê, mas outro estudante já vai lá, te ajuda. né? Enfim, então é bem legal. E lá a gente tem os tutores, né? as aliadas também, para estarem com, com vocês. E ele está separado em canais. Eu vou compartilhar, quase que eu esqueci de compartilhar. Vou mostrar aqui o Discord, só para quem nunca viu ter uma ideia. E quem está em dúvida se entra ou não, eu vou tentar convencer. Uh, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que eu não consigo. Acho Vai que compartilhar, ter que Larissa. Vamos lá, compartilha de novo é... que eu estou aqui de atenção. Aproveitando para ir comentando, né? Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou também no Twitter se quiser. E é... adicionado, Larissa. Vai lá. Foi? Tá, que agora eu não vejo mais vocês. Perfeito. Bem, essa é a carinha do nosso Discord, do nosso servidor, dessa nossa salinha. Assim que vocês entrarem, vocês vão se deparar nesse canal de texto, né, que é o welcome ou intro de introdução. E aí vocês vão ser recepcionados por um robozinho, né? Que é o, o nosso bot, que ele vai conversar com vocês, fazer uma pergunta, uma galera respondeu. Ou... Eu peço para que respondam, para a gente conhecer um pouquinho de vocês. né? E aqui, então, como é que você usa o Discord? Você vai clicando, tá? Então, cliquei aqui. Aqui é um canal para a gente justamente compartilhar, ter esse compartilhamento de conteúdo. Tem um canal aqui de regras. Então, respeite aos participantes, sem racismo ou discriminação. E a gente diz aqui que qualquer... É, se isso acontecer, os moderadores estão passíveis de né, tirarem a galera do servidor. Porque aqui a gente quer montar um ambiente realmente acolhedor e confortável, né, então a gente não quer que nada de ruim aconteça, é um espaço sagrado para a gente. Aqui a gente tem um canal de anúncios, então, por exemplo, essa aula, é, essa aula inaugural foi anunciada lá, para a galera lembrar, se a gente fizer aula extra, vai ter anúncio aqui também, então, gente, se liguem na data, né, no horário. Aqui a gente tem uma parte para dúvidas, então, se você é um estudante que está com dúvida em um determinado tema, e você pode digitar aqui no chat, ai, ah, minha dúvida é essa, essa e essa, e aí, é legal você... Né, ter a gente registrado porque outra pessoa pode ter a mesma dúvida que você isso já fica lá como uma documentação e a gente tem uma sala aqui para conversar né? então, eu vou clicar aqui, acho que ninguém vai entrar então, se eu clico aqui, eu estou nessa sala quem entrar aqui vai conseguir me ouvir né a gente vai poder trocar uma ideia então, deixa eu sair aqui para não ter nenhum problema beleza e aqui a gente tem um canal de off topic né já tem até uma mensagem é... ah, eu não tinha visto Perdão, alguém mandou. Quanto tempo dura a reunião? Não sei se essa pessoa está aqui. <risos> mas a ideia é que dure mais uma hora, não sei, talvez menos. Que a gente ainda vai conversar com a professora Ana e com a Luciana, e acho que a Juliane chegou. E essa parte do off-topic aqui é justamente para só trocar uma ideia de boas. Às vezes eu não quero falar sobre o curso, então quero soltar alguma piadinha relacionada à computação, à programação. Né? E aqui um ambiente para, de novo, só trocar uma ideia, mas por voz. Aqui é por texto, aqui é por voz. Perfeito, agora eu vou voltar para cá. Quase que deu efeito infinito. né uh, Vou compartilhar a tela de novo, Luiz, mas pode falar. Vamos lá, só para lembrar também que se alguém tiver com alguma dúvida, quiser algum comentário comenta lá, bota lá no YouTube que a gente vai respondendo, tirando todas as dúvidas aqui também, né? E uma outra questão também, que eu acho que a Larissa esqueceu de falar, é que às vezes também pode fazer uma aulinha happy hour na Larissa, que é realmente é, exatamente. só combinar o um horáriozinho lá, galera, para a gente poder se conhecer, né? Pessoal do Perfeito. Brasil, pessoal de Portugal, fazer uma interação, falar sobre algumas coisas também. É super importante realmente essa questão da interação, né? Das redes e poder buscar né? outras mulheres também que estão em desenvolvimento, estão buscando crescer na carreira, estão buscando se Aperfeiçoar, né? Eu acho que quanto mais interação, quanto mais comunicação, né? E, e a gente fornecendo todo esse tipo de, de auxílio né? com os recursos opcionais aí, eu acho que é bem interessante também, que eu acho que fica bem, bem legal o curso. Né? Perfeito. E aí, é, é só para a gente fechar aqui, Vou esperar o Discord aparecer ali, minha apresentação, Luiz, por favor. Ah, foi. Então, esse é o Discord, ele é um canal. Ele é simpático. Tá, eu recomendo fortemente a galera entrar. Eu acho que vai ser algo opcional, é algo extra, mas que pode valer a pena, assim, pode ser uma experiência interessante. A gente vai fazer de tudo para essa experiência ser boa. E para a gente, então, concluir essa parte, né, essa minha apresentação, uh, só alguns lembretes, né a gente conversou aqui um pouquinho do porquê que a gente está aqui, quais são as motivações, como é que se faz o curso, né abrir aqui o curso com vocês, o Discord, mas alguns lembretes só para a gente fechar e partir para para as outras mulheres incríveis que estão aqui comigo, a gente pede para vocês responderem os questionários. Então, quando vocês fizerem um curso, façam com carinho, façam né, de verdade, abram, né, respondam ali o que é, está sendo pedido, e especialmente, especialmente os questionários do, do estágio 2 e do estágio 10. Entrem no Discord, eu acho que vai ser legal. E nos sigam nas redes sociais, né? ficou passando aqui ao longo da minha apresentação, mas Twitter, Facebook, Instagram, é só botar o arroba Heroics Journey Ponto life, né, o sitezinho aqui, e que vocês vão conseguir achar tudo, também está no e-mail que foi enviado para vocês. Beleza? Eu agradeço muito, e se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, acho que antes de né, finalizar essa parte, a gente pode bater mais um papo. Professora Larissa... Muito obrigado, sua apresentação foi linda, como sempre. <risos> é, é legal a gente lembrar também, eu não sei se tem alguma das meninas de recreio, é né? uma cidadezinha do interior de Minas Perfeito. Gerais. Alô, recreio! Vamos lembrar aí, né? Perfeito. Recreio é legal, é interessante também a gente comentar, porque lá está sendo uma coisa é, diferente, né? Porque a, a, a escola está fornecendo um laboratório para as meninas poderem estudar, né? Então, elas vão lá todos os dias da semana, né? e podem usar o laboratório lá para fazer o cursinho também lá, lá numa cidadezinha do interior. São 15 meninas que estão fazendo o curso lá também. Então, alô, meninos de recreio, parabéns aí pela jornada. Parabéns, viu? meninas. <risos> vai ser incrível, vai ser incrível. Eu conversei com essas meninas ontem, elas estão muito animadas, estão super toparam o desafio. Então, vai ser lindo, vai ser lindo. <risos> Maravilha, Larissa. Então, gente, agora eu vou chamar a professora Ana Moura Santos. Larissa, eu vou te remover da tela, tá? E vou jogar a okay. professora Ana Moura Santos. Obrigadão. Gente, qualquer dúvida, alguma coisa da Larissa, só botar nos comentários aqui. A Larissa também está sempre à disposição lá no canal do Discord, né? A Larissa é, é a professora que está junto comigo aí, diretamente lá no Discord, dando todo o tipo de apoio também para solucionar as dúvidas, tanto no fórum da plataforma do MOOC, Quanto também lá no Discord, né? Então, Larissa, de novo, valeu, muito obrigado. Eu que agradeço. É... professora Ana Moura Santos, eu vou pedir para eu... você agora se apresentar, né? Dizer um pouquinho aí da, dessa, dessa trajetória da construção, inclusive do curso, né? e de todo esse apoio que você está dando para a gente. A fala é totalmente sua, professora. Obrigado, boa noite. Alô, então daqui de Lisboa é boa noite. <risos> Aí no Brasil deve ser mais cedo. E começo por me apresentar, já agora vamos nos habituar à minha voz, porque alguns dos vídeos... Sou eu a falar, embora será em inglês, mas têm a possibilidade de ver as legendas em português também. Portanto, como estão a ver, eu falo português de Portugal, um sotaque lisboeta, talvez. E posso, talvez, acrescentar alguma informação ao que a Larissa disse, porque os conteúdos foram, digamos assim, escolhidos uh, por mim e pelo Pedro, Pedro Marcelino, que vai ser alguém que vocês vão ver nos vídeos que têm uh, mais uh, conteúdos de, em Portugal, nós chamamos de, aprendi, de aprendizagem automática. Eu tentei nas legendas deixar o de máquina entre parênteses, para não parecer muito estranho, mas já agora... Uh, se, para quem está no Brasil, em Portugal nós dizemos aprendizagem automática. E também sou responsável por ter acrescentado a matemática e a ética no título e nos conteúdos. Portanto, eu sou de matemática, sou professora do Instituto Superior Técnico, dou aulas um, às engenharias. Costumo ter turmas de engenharia informática, a quem dou uh, a, a matemática mais relacionada com álgebra linear e uh, dou aulas a, a pessoas já graduadas e que estão a tirar cursos de ciências de dados, aprendizagem automática e dou a matemática para aprendizagem automática. Pronto, isto só para dizer que uh, a aprendizagem automática enquanto linguagem de computação tem uma forte componente matemática, não é? Portanto, o, a matemática está sempre lá por trás do, dos algoritmos. E não é para assustar, uh, a, os vídeos que vocês vão ver neste curso são muito simples, uh, a maior parte deles... Uh, ou seja, não são muitos vídeos, vão ver mais vezes o Pedro Marcelino. Uh, exato, a matemática é fixe. <risos> a matemática explica muita coisa, ajuda... No fundo é uma linguagem, não é? Eu, eu estou-vos a falar em português de Portugal. E há quem fale em linguagem estatística. E há quem fale em uh, linguagem de matrizes, que no fundo é a álgebra linear. Portanto, os poucos vídeos que vão ver de matemática são relativamente simples, mas se tiverem dúvidas, curiosidades, uh, façam perguntas. Portanto, eu também vou estar no Discord e vou, se calhar, te seguir mais, porque o, o, o, o MOOC, não é, em que estão inscritos e inscritas também tem uma parte de, para discussão, que é o, o chat da, da discussion. Podem pôr aí as dúvidas e eu vou tentar estar atenta e responder. Portanto, perguntem sobre a matemática que, que encontrarem e que acharem que ou não entendem ou que querem saber mais. Se quiserem saber mais, eu também acho que consigo explicar. Uh, e depois também acho importante acrescentar o porquê que isto apareceu, digamos, porquê é que o, o, a temática apareceu e acrescentámos a matemática e eu fiz questão de acrescentar a ética uh, isto veio tudo de um projeto europeu, portanto são, digamos que uh, os países envolvidos neste projeto europeu um, e que estão a trabalhar de facto é Portugal, Espanha, Itália e depois tem uma parte menos participativa uh, francesa e sueca e o projeto, esse projeto europeu está financiado para... Uh, da, fazer um suporte, dar, enfim, dar. Uh, uh, su, portanto, o, o objetivo inicial era dar, é dar um suporte a, nós dizemos, jovens mulheres, não é? Que um, podem ainda estar na, no secundário, portanto, nos, nos, antes da universidade, a tentar fazer as suas escolhas e uh, tentar exatamente uh, explicar que muitas vezes aquela porcentagem dos. 31% que a Larissa disse, e que eu acho que, entretanto, aquilo que eu encontrei foram as estatísticas, digamos assim, da América do Norte e do, enfim, dos países do Norte, que incluem Estados Unidos, Canadá e os países europeus, uh, uh, as, as percentagens em uh, ciência da computação e informática ainda são piores, portanto, já foram melhores nos anos 80. Uh, foram melhores, estiveram próximos... Eu estou agora a referir-me só à informática e às ciências da computação. Nessa altura andavam nos 30% de jovens mulheres a estudar ou em carreiras de ciências de dados. ou de Nessa altura, claro que não existia ainda a inteligência artificial uma componente muito forte, não é? Uh, e que neste momento, uh, com toda a importância que entretanto adquiriu a inteligência artificial, a parte de, de aprendizagem automática, aprendizado de máquina, etc., desceu para percentagens quase pouco superiores a 10%. Uh, portanto, estão aí a passar algum, alguns números que fazem bastante impressão. E, e esse projeto que inicialmente ia fazer MOOCs, ia, portanto, a proposta era fazer dois MOOCs em que a temática ainda não estava uh, definida quando se pediu o financiamento, rapidamente nós dentro do projeto chegámos à conclusão que uma das, uma das áreas de intervenção mais importantes é de facto uh, a área da inteligência artificial e em particular da, da, da aprendizagem automática e o outro curso que vamos fazer será de ciência de dados. Uh, porque de facto, uh, pronto, há várias explicações para isto Uh, mas uh, a ideia é que os conteúdos têm que ser dados, se calhar, de outra maneira. Eu, antes de começar a fazer os conteúdos deste, deste curso, não é? Eu agora já centrando-me só nos conteúdos e não na jornada, estive uh, uh, inscrita em alguns MOOCs uh, que me fizeram bastante impressão, porque um, eram, os exemplos eram quase sempre os mesmos, muito pouco relacionados com, com realidades. Por exemplo, era hum, quando começavam a falar de reconhecimento de imagem, por exemplo, uh, eu senti que havia ali um problema e, de facto, fui investigar mais e o problema era um problema de ética, é que, de facto, todos os algoritmos uh, dos anos, ou seja, desde 2015, e não melhoraram muito, de reconhecimento de imagem são bastante racistas, são bastante, ou seja, reconhecem com uma porcentagem de pequena de erro rostos masculinos brancos e os restantes rostos uh, humanos são reconhecidos com bastante menos uh, erro. Uh, e, portanto, temos que tentar falar de aprendizagem automática também com esta perspectiva de ética, não é? Porque a construção do, dos algoritmos tem, que, tem pessoas por trás e as pessoas por trás que os estão a construir têm, se calhar, alguns preconceitos. E, portanto, há que também uh, abordar, pelo menos é o meu ponto de vista, não é? Um, tanto os sistemas de recomendação, como o que está agora a ser dado como exemplo da Netflix ou os da Amazon, uh, têm muitos pressupostos, não é? Portanto, e se os pressupostos são feitos sempre pelo mesmo tipo de, digamos assim, de... de, de o mesmo... a mesma tipologia, digamos assim, de desenvolvedor de software, os algoritmos não são tão objetivos como, se, como deveriam ser, não é? Ou não são tão éticos como deveriam ser. E pronto, eu acho que era esta a minha mensagem principal. Se quiserem fazer-me perguntas ou algum comentário e podem contar comigo, principalmente para essas uh, dúvidas e questões de matemática e de ética. Maravilha, professora Ana Moura Santos. Você esqueceu de falar que você gosta de dança, né? Você sempre fala que gosta da dança. Você não comentou da dança hoje, né? Eu não vou esquecer da. Eu, aliás, eu não me esqueço da dança. Às vezes é. não há lugar para falar dela. Não, mas a dança é importante também nos momentos de lazer, né? Todos nós a gente precisa também sim, é, nos sim. nossos momentos de lazer, né? E pronto, então é assim. Eu, aos fins do, do, do dia e sempre que tenho possibilidades, aos fins de semana, danço e danço, neste momento, danço flamenco, o que é muito estranho em Portugal, acrescento que é muito estranho em Portugal, porque não é das modalidades mais populares de, de dança, mas, de facto, é, é um mundo bastante rico em... Diria, eu diria que é uma das modalidades de dança mais musicais que eu conheço e com mais diversidade. Portanto, cada vez que há, um, um, com muitos estilos, não é? Que vai desde o estilo muito influenciado pela América Latina, a rumbas, a tangos, etc., versão flamenca, até à, à versão mais fado possível, portanto, o mais soleá, não é? em, em Espanha eles chamam os soleares soleares, e que. É, é, enfim é um, são estilos muito que misturam muitas influências não é misturam a influência do, uh, do Maghreb, portanto norte da África a influência cigana a influência indiana e a influência portanto toda esta mistura e judaica não é de, de, de, de todas estas influências que apareceram por aqui pela América Latina e que nós eu acho que exportamos algumas para o Brasil Maravilha, professora Ana. Então, de novo, obrigado. É, todo mundo sabe que pode contar com a professora Ana, ela vai estar junto com a gente aí nessa, nessa jornada toda do curso também. Professora Ana, eu vou jogar você para baixo da tela e vou convidar agora a Luciana, tá bem? Sim, Luciana, sim. Luciana, você... Também tem uns gatos aqui a passear atrás. É. <risos> Valeu, Ana. Luciana, muito boa Olá. noite aqui em Portugal. Boa tarde aí no Brasil ainda, né? Tem essa questão da diferença de fuso horário. Sim, sim. Luciana, obrigado por estar aqui com a gente também no canal Heroic Journeys, nessa edição histórica, nossa primeira transmissão ao vivo, né, no canal. Então vai ficar registrado sempre aí na memória. E a gente queria que você pudesse conversar um pouquinho, né, falasse um pouquinho aí da tua experiência, né, quem é você também. E como que você está enxergando essa questão dessa jornada aí para essas jovens mulheres, né? Então, eu ah, acho que você deve ter uma apresentação para colocar, né? Vou colocar é aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Você me ouve bem, Luiz? Sim, está tudo ótimo. Estamos te ouvindo e te vendo muito bem. Ok. Então, boa noite para vocês que estão em Portugal, né? Boa tarde para quem está no Brasil. Luiz já me apresentou, eu sou a Luciana Nascimento. Eu sou formada em ciência de computação e tenho doutorado em engenharia de sistemas e computação. Então, eu já estou aí há uns 20 anos na carreira de computação, né? Já fui desenvolvedora é, de software web, já fui desenvolvedora de painéis iterativos, visualização de dados. Já fui professora de engenharia de software, de computação na UFRJ e hoje estou liderando uma equipe de desenvolvimento de software. Então, eu vejo essa iniciativa muito importante. Eu passei, inclusive, por situações que eu reconheci a Larissa falando no início, né? Minha turma também só tinha seis meninas para um grupo de 50. Ou seja, o que estava que acontecendo ali? E a Larissa, que ainda está no curso de computação, passa pela mesma situação. Ou seja, por que, que isso não está mudando, né? Então... Trazendo um pouquinho de dados desse discurso, desses dados que já foram falados, trazendo um pouquinho de informação, eu queria apresentar aqui umas coisinhas com vocês e trazer uma reflexão, sabe, de como essa oportunidade que a gente está tendo aqui, como esse curso, pode ajudar a mudar essa situação. Né? Só um instantinho. Gente, então enquanto a Luciana coloca lá, dá um spoiler aqui de novo nos comentários. Para você, professora Ana, você falou a questão da dança que não pode. A Vitória Borelli está comentando lá, ó, a professora Ana lá, professora de dança, uma outra. Alô, Vitória! Muito bem, parabéns pela dança, é isso. A arte e a tecnologia juntas, né? Muito bem, muito legal, viu, Ana Moura Santos? Ok. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Luiz, consegue colocar? Sim, bom, sim, agora já foi. Que bom. Então, já foi comentado aqui, Larissa comentou, né, como ela se perguntava, eu me comentei, comentei para mim mesmo também, lógico, parei para pensar depois de algum tempo de carreira. E vocês já pararam para pensar? Que barreiras são essas que as mulheres enfrentam para se formar na área de STEM? Algumas dessas barreiras, elas a gente já sabe que elas surgem muito antes da graduação, inclusive, antes da tomada de decisão por uma mulher, por uma menina, de seguir pela carreira de STEM. Vejam as mulheres que estão aqui nessa apresentação, vejam se vocês reconhecem isso. Né? Às vezes acontece a discriminação, a ah, mulher não é para ciência, não é mulher é para matemática, ah, estereótipos, segregação, isolamento, julgamento e opressão, subjugação de capacidade e a falta de exposição anterior a esses temas de STEM, incluindo os temas que a gente está vendo aqui na jornada da heroína. Não ser exposto a esse tipo de informação pode gerar receios, sabe, sobre matemática, que a professora Ana já comentou bastante, e ou ciências exatas em geral. Então, daqui a gente já percebe que ser exposto pode trazer uma coisa, né, mudar essa situação. Então, essa é uma oportunidade super importante de estar ali dentro, viver a matemática, fazer parte de um time, de, eu entender sobre isso, né? praticar isso em uma área. Então, o que, que a gente consegue? A gente consegue se empoderar. Digo, não, eu, eu posso ser STEM. eu tenho capacidade de ser distem. De tá? Isso não é novidade para mim, eu já trabalhei com isso antes. Eu posso decidir ir por essa área, eu tive experiência, eu fui exposta a isso, né? Então, essa é uma situação, uma barreira que a gente passa. Um outro ponto, né? quando a gente se forma, aí eu posso dar aqui a minha experiência, às vezes a gente passa por algumas situações, como no meio de um time, é, interrupção, mansplaining, ter as nossas ideias ignoradas ou tomadas, ter estereótipo de gênero na divisão de trabalho, não sei se vocês já passaram por isso, né? Não, a menina faz a parte estética, deixa os meninos programarem, né? Então, essa coisa acontece e a gente tem que ter lá aquela confiança. Não pode deixar. Eu tenho experiência, eu trabalhei, eu estudei. E eu tenho a capacidade de ajudar aqui também, de contribuir nesse time, né? E é isso quando a gente adquire confiança. Então, a gente precisa trabalhar na gente também essa confiança. E a jornada da heroína, ela está aí para ajudar a gente a ter confiança, né? As mulheres participantes a ter confiança e os homens participantes a observarem. Olha só, quem são esses modelos? A, ter uma percepção da participação feminina, né? Ali né, nessa área de STEM. Ah, falta a conscientização dos colegas do time. Então, parabéns para os homens que estão aqui participando, né? Porque essa conscientização ela vem somar né, para o momento que a mulher precisa ter confiança, precisa mostrar a capacidade dela. É bom ser uma rede de apoio também. Ok. E como é que a gente pode ajudar a criar um contexto motivador para empoderar meninas que queiram seguir na área de carreira de STEM? Aí a gente tem que lançar a mão de estratégias que principalmente quebrem esses estereótipos. E uma das estratégias está acontecendo exatamente agora, né? vai começar agora, que é ter esses treinamentos na, nos temas de STEM, fazer as mulheres serem expostas desde cedo a esses temas, para elas se sentirem confortáveis nesse mundo né? da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. Incluir os professores nos treinamentos, então lá nas escolas, o professor vai ficar sabendo desse curso que você está fazendo. Né? Quem sabe numa próxima rodada ele possa ser incluído nesses nesse treinamentos também. Né? E uma coisa muito importante que a jornada de heroína traz para a gente é os papéis, os modelos, os role models. Vocês viram, a Larissa apresentou várias mulheres ali que são é, modelos para a gente, né? cientistas de computação, matemáticas, enfim, várias mulheres na área de STEM. Ou seja, quando a gente vê que várias mulheres já trilharam esse caminho, abriram um o espaço para a gente, a gente se sente mais confiante também, ajuda a empoderar. Né? Uma outra coisa que ajuda muito é a participação e a organização de competições de tecnologia que tem espaço para diálogo e que as mulheres sejam parte desses avaliadores, ou seja, a representatividade. Observem isso, como isso é importante para nos empoderar também. E um ponto muito importante aqui, é que a sociedade precisa ser rede de apoio. E a gente pode e deve comentar sobre isso. A gente precisa receber e dar apoio para as meninas na escola, na instituição de ensino superior. Os professores precisam estar conscientes disso. A família precisa estar consciente. Então, levem essa mensagem. Quando vocês estiverem ali vendo os modelos, passarem pela jornada da heroína, comentem com seus amigos, as suas professores. Comentem com essa família colegas de classe, né, tragam essa mensagem com vocês também, isso empodera muito, né, e cria uma rede de apoio, né, levar essa mensagem, isso é extremamente importante. É isso aqui é uma iniciativa para que a gente vá em direção à igualdade de gênero e STEM, que a gente mude aqueles números que a Larissa e a professora Ana citaram, né, então, aqui começa uma pequena um pequeno passo para uma grande jornada, que é a Jornada da Heroína. Porque nós, mulheres, a gente faz parte, a gente faz o presente e a gente faz o futuro da sociedade. Então, a nossa participação não deve ser só como consumidoras da tecnologia. A gente pode e deve construir ciência e tecnologia. Então, parabéns para vocês que chegaram aqui. Sejam homens, sejam mulheres. E aproveitem aí com o nosso apoio a Jornada da Heroína. Essa era a minha mensagem para vocês. Luiz, passo a palavra para você. Maravilha, Luciana, como sempre. Obrigado, Lu. A Lu é super querida, né? E a gente também trabalha junto em várias outras coisas, principalmente nas partes acadêmicas, né? E cada vez que a gente fala desse tema, né, Luciana? Eu acho que é uma paixão muito grande, é muito legal, né? É, obrigado, Luciana, valeu. Obrigada, você gente. Você é fantástica. É, gente, todo mundo que quiser, depois também tiver dúvida, quiser acionar a Luciana, a Luciana ela está com certeza sempre acessível para gente, viu? Então, quiser trocar uma ideia com ela também, né? Pedir até para falar, conversar com ela, eu tenho certeza que ela vai estar vai tá disposta, né, Luciana, a poder ajudar. Lu, muito obrigado, valeu mesmo. Olha, eu vou jogar você para baixo de novo agora, igual eu fiz com a Ana e com a Larissa, viu? Agora eu vou chamar a Juliane, é... Deixa eu ver aqui. É, Juliane, você fica à vontade. Juliane é uma aliada a gente agora nessa nesse período da jornada. Ela também está ajudando lá dentro do grupo do Discord, né? Também está auxiliando com a experiência dela. Ela já trabalha na área, né? E ela vai contar um pouquinho para a gente aí um pouquinho do que que ela acha, né? Que ela vivencia aí também sendo mulher na área e também falar que está à disposição lá no Discord, né, Juliane? Para ajudar essas outras jovens mulheres aí a tirarem suas dúvidas também, a percorrer esse caminho aí que você já está há algum tempinho, não é isso? Sim, sim, o meu recado é breve. Boa noite a todos. O é, meu recado é basicamente esse, né? Vocês ganharam uma aliada. Uma não, duas. É, então, vou estar disponível lá no Discord, sempre que vocês precisarem, tiverem dificuldade, travarem em algum momento. É só sinalizar, eu e a Yasmin, que a gente vai estar aí. Maravilha, Juliane, obrigado. Eu vou adicionar todas essas grandes mulheres aqui agora, para ficar todas elas na tela. Larissa, está faltando, você está no avatar aí. Não, Larissa já voltou. Beleza, tá? Juliane, Larissa, Ana, Luciana, a Luciana também está, todas. Beleza. Então, eu acho que é só agora para a gente dar o, o abraço final, né? O, Bem-vindas para todas as é, pessoas que estão inscritas no curso, né? Nós estamos à disposição. É, o meu. Boas-vindas de novo para todas as pessoas. Estou disponível também. Sou o Luiz, estou lá no Discord. E é, que todos tenham uma boa experiência de aprendizagem. A gente espera que esse curso seja realmente bem importante, né? para a carreira de todas as pessoas que estão tentando é, identificar com essa área aí de inteligência artificial. O curso foi elaborado com muito carinho, com muito amor, a gente está se esforçando para dar toda a parte de recurso adicional que puder ser disponível para vocês também. E é isso. O meu beijo muito grande, meu abraço e peço a vocês, mulheres, para dar essa boa noite aí também, a palavra final. Pois, como se diz agora, como se diz em espanhol, desfrutem-no. E que nós entendemos, certo? Desfrutem. Então é isso, gente. Larissa dá uma boa noite aí. É. É o que está no Brasil, tá começando a noite agora. Nem começou, né? Boa é. tarde, galera. Portugal, boa noite. Mas acho que, como a professora Ana falou, né? Aproveitem. Vai ser é muito bom. E contem com a gente também. Obrigadão, gente, Lu. Gente, boa tarde, boa noite, aproveitem, contem conosco, também estou lá no Discord já, né? e vamos seguir nessa jornada. Estou super feliz de estar aqui participando e muito feliz de ver vocês aqui. Juliane? Isso aí, galera. Aproveitem bastante cada estágio da jornada e tamo junto. É isso, então, gente. Vamos encerrar a sessão. Uma boa noite para quem está em Portugal, uma boa tarde para quem está no Brasil. E nos vemos na jornada e no curso. Então, até breve. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.